Fala galera! TV Israel na área. Mais uma entrevista aqui pra vocês. Mais um programa aqui no canal. E hoje eu tenho prazer de te receber aqui no meu canal mais um convidado que é daqueles que é pra de especial, gente. Diretamente aqui de São Paulo. Diretamente de 2012. Pra quem lembra. Francisco Carvalho. Seu Gaudinho. da novela bela. Jorge. Uma salva de palmas pra ele. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, melhor agora com você. Ah, cara. A gente vem ensaiando isso há muito tempo, de se encontrar, né? Mas eu moro em São Paulo, você mora no Rio, mas agora deu certo. Isso é bem importante. Tenha paciência Sim. que as coisas dão certo. Todo mundo um tempo de Deus, você conta o bem. Né? Exatamente, tá vendo? Estamos tá aqui. E, Francisco? Conta aqui pra gente, se você é ator, você tem diversos trabalhos na sua carreira, muitos trabalhos importantes, você quer fazer um teatro, conta aqui pra gente, ou seja, como você iniciou a sua carreira de ator, sua carreira artística, como começou tudo, vai segurar o microfone? Rapaz, olha, esse negócio de quando começou é tudo vai bom, né? mas já são um pouco mais de 50 anos. É, é, mas você, é, mais de 50 anos já. E... Comecei no teatro, né? Comecei no teatro em Teresina, minha terra natal, na capital do Piauí. E estou aqui em São Paulo com muitas peças de teatro, muitas novelas, muitas séries, minisséries, cinema, que eu sou premiado no cinema. E estamos aí sempre levando alguma coisa ao público, né? Porque é o público é o maior pagamento do ator, né? Quando eu vi Salve Jorge, por exemplo, né? fazer seu palquinho, as pessoas pouco encantadas, que o teatro que ele vai para ele, é outro inimigo. Então, as pessoas, eu gosto do teatro, da até, né? Gostam do teatro. Então, eu estou agora, agora com isso que é depois de todas de as várias peças, eu estou agora em catar isso com a Luciana Santos. Eu do Sérgio Santos, né? Com o espetáculo. Vozes da Floresta, Chico Mendes e Muito bacana. Estamos rodando por aí. Já vamos no terreno de São Paulo, estamos indo ainda. Tem a Pedro, estamos temos a Espadiadema, Jundiaí, né? para a cidade. Agora vamos para a Diademe, dia 12, agora, de março, estamos viajando para o sul. Vamos fazer Curitiba, é, Florianópolis e Porto Alegre. E estamos abertos aqui, viu, gente? Para quem quiser nos plantar, não há problema nenhum. Nós temos, ali, é, nós temos um, um grande amigo aí, né, que é da produção, que faz um contato direto com quem está precisando. Porque eu recebo muito, muitos recados no WhatsApp, por exemplo. Ô, oh, Carvalho, Francisco, onde é que você vem para Salvador, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza? Então eu recebi tudo. Então, gente, olha, vocês podem dar um recado. Primeiro né, celular, 11... São Paulo 11 991 44 64 52 Aí eu passo direitinho vocês para produção aí vocês vão contato, quem sabe a gente vai até a sua cidade. Queremos isso. Exatamente. E Francisca, aproveita e divulga o teu Instagram, pode aqui embaixo, o pessoal pode seguir a companhia de trabalho. Ah sim, dá, tá? é arroba aqui Embaixo. Embaixo, né? Está aí. É só me seguir, espero que siga. Todo mundo seguindo ele, hein? Francisco. E aproveitamos para falar sobre sucesso que você fez na conversa Salve Jorge Você fez o seu meu inclusive minha mãe é de Valenteza, sua fã Ela assistiu Salve Jorge, assiste até hoje o que a gente tem na rua, ok? E... E você, seu Galdívaro? É, seu Galdívaro. E você, Francisco? Você arrancou gargalhada, Muito, muito. Sol, pelas suas frases cômicas aí... Do é, Nordeste. É, do Nordeste, aí que você parava na Valvera. Quanto que como foi para você interpretar o seu Galdigo, que um dos melhores personagens para ser paracarizado na novela. Eu fiz o pajé na novela Uma Gêmea, né? Aquele índio pajé. Né? Que me deu grande satisfação, né? porque ele é lindo, o pajé é lindo né? e a Priscila Fantin linda também, e todos os nossos amigos, inclusive o Giovanni foi meu professor então é, daí surgiu eu fiz vários outros trabalhos maravilhosos eu fiz uma minissérie antes de Salve Jorge, bem antes, logo ali colado, chamado é, O Brado Returbante, né? e eu fiz também a minissérie agosto, lá em 94 né? enfim, mas eu não tive muita dificuldade com ser porque eu sou nordestino, né? Sou nordestino. Aí... E você se identificou com o personagem? Sim, né? quando eu li, eu falei, poxa... é ah, tá? Tranquilo, né? Muito bom. eu coloquei, coloquei também umas coisinhas minhas, né? Ali, que não tava no texto, né? Mas tinha essa liberdade, né? Apimentava mais. Apimentava mais, mas sem destoar o texto original da Glória Pérez, né? Jamais, jamais ofender, não. Ali dentro dos conformes Então foi muito bom Porque eu, na época eu relembrei muita coisa Eu falava com a minha irmã Que mora em Teresina, minha mãe Ainda hoje aos 97 anos Lúcida completamente E eu falava com a minha irmã, minha irmã Ah, faltou você falar isso e isso Aquela palavra que a gente usa aqui eu falei, Ah, é, agora passou ela, ela ia me indicando Olha, fala isso, isso eu, Ah, mesmo Foi palavreado aí de Teresina, no Piauí Entendeu? Então foi isso. Minha irmã me auxiliou e foi muito bacana. Eu acho que foi um sucesso muito bacana. Porque, é. né? Você como não reprisou até hoje, ainda? Pois é. No, acho que no Globoplay... O Globoplay está em alta. Ah, é. Eu acho que está reprisando o Google Play, por aí, né? Agora também queremos que ela reprise no canal aberto. Né? É a Globo agora. É, yeah, vamos dizer. Tem tempo para tudo. E, Francisco, e tem alguma cega assim na que você mais me fez saber? agora só de Jorge com a cena que nós testei, mas a parte todas elas é maravilhosa. Quando eu me encontrava com o minha esposa Marielva, era a briga nessa. Ela dizia já tomou seu remedinho, aí ah, eu me divertia, né? E eu gostava de todas as cenas, né? Porque era aquela coisa da fofoca, né? e ele era contra a fofoca, rapaz. Ele era aquela coisa ficava radical, ficava nervoso, com aquelas mulheres fofocando, né? Então, eu me divertia. E o papel do ator é isso, também, né? É, ele se divertir com aquilo que ele faz, entendeu? dá um é prazer enorme. Então, todas elas foram É difícil destacar essa ou aquela, né? E vamos ver se você lembra agora, professor. É, fala alguma frase aí pro pessoal aí, né? Uma frase assim, do Sr. de São sabe Uma frase do Sr. É, deixa eu ver tanto assim, né? Geralmente, quando ele falava, ó, oh, vocês vão ciscar lá fora, viu? Não fica ciscando, deixa eu tomar meu café sossegado, viu? vamos brigar lá fora, entendeu? Vocês ficam ciscando lá, fica aqui no meu pé de ouvido, Vá ah, pra lá, é, tipo, é. Pô, tem de banho de mulher, cara, parece um cão de café, pô, é chato. É, muito bom, diretamente de 2012. É, 2012, é, 2012, né? Olha como tem que boa, né? É, e cara. você não mudou nada, Ah, é a mesma coisa, só tirou o chapéu. É, tirou o chapéuzinho desse garoto, que bom, né? E Francisco? E agora você tem um projeto assim, futuro agora para 2023, além dessa peça que está rodando aí para o programa todo. E estou esperando e estou esperando o um convite. Porque você sabe, a televisão funciona assim, né? Eu não sei porque aí não me chamaram para outros trabalhos. Meus amigos aqui em São Paulo falam, rapaz, olha tudo trabalhando trabalho na maior, com a cara toda, e fazer o quê, né? Tem tantos atores né, que fizeram muito bem, né? Eles fazem muito bem. Que foi na novela agora, né? tinha muita coisa nordestina. Né? Agora, um dia desse aí. Essa de Itaguá? Vai é... na fé? Não é Vai na fé, não. Não, não é Vai na fé, não é outra. Uma que tinha um pessoal muito bacana, muito bom. Enfim, eu estou esperando, aguardando, pacientemente. Convite, né? Para trabalhar. Porque de Salve Jorge, de lá para cá, olha, já faz um tempinho, né? Estou aguardando aí. Vou me virando no teatro aí. Mas eu, a televisão, eu adoro, eu acho ótimo, né? Quem divulga você tem que ter gratidão por isso. Eu tenho muita gratidão, né? O caso de você estar aqui, por exemplo, Zé, é a gratidão que eu tenho de ter feito aquele papel e você fica na sua mente isso ah, Até hoje. E a realidade aqui com Exatamente, tá vendo? Então esse é o resultado da exposição da TV, né? Então, não é? então olha aí, eu, essa exposição boa. Eu adoro televisão, eu amo. Trabalhando, não tenho nada que reclamar. Eu também digo sempre às pessoas: eu sou budista, né? E budista aprende a não reclamar, a não lamentar. Então as coisas acontecem no tempo certo. É verdade. Eu, Francisco, totalmente agradecer por essa entrevista. É verdade. um prazer, um sonho e agora eu quero aproveitar também e mandar um abraço para dois amigos lá do é, Roberto Raul e é. Miguel Reis. É, os dois eu é. E O Robertão tá aí. E o seu ele sempre de safado. Quando é que você vai aparecer aí em safado? Não, eu tô vendo recursos para fazer um filme e você tá no meu filme, não sei o quê. A gente se fala sempre por aí. E ele tá rodando o Brasil todo, já fui a alguns lugares com ele, entendeu? Eu estive com ele em março passado, abril, na época da abril, vai fazer um ano agora, que é Semana Santa. E eu fui para a Teresina lá fazer um papel lá em Teresina, assim, né? que é o João Batista, e ele fazia um papel também, fazer Pilatos, Roberto Raldo, fazer Pilatos. Estava lá junto, depois eu saí com ele para arrecadar recursos pro o filme dele e. É hora, é é, fiz um filme lá com ele Corona, é agora, fiz com ele, eu nasci, né? E aí a Maria Santana, Roberto, eu, eles sempre me convida, né? Eu sou muito grato a ele. Como é para você assim, você trabalhou com o Roberto, a novela Salve Jorge, trabalhou com ele até hoje. como é para vocês dois trabalhadores? olha, na novela Salve Jorge, a gente não se encontrava porque eram coisas diferentes. Eu tava no mundo ali no centro, brigando com a mulherada lá, entendeu? E ele era da parte da bandidagem, que que tinha, no... é, do russo, né? Que, que é, era sequestrado, traficado, traficado. Ah, isso. Eles, tra... Eles traficavam lá, as meninas e tal. E o Roberto tava lá, ele era um bandidão lá, junto com o russo e a gente não se encontrava. A gente vez um quando sim, lá no restaurante, no que se via, né, batia papo, um com o outro, e foi isso, essa amizade que ficou até hoje, estamos aí. Vamos oh, oh, Grande abraço, Roberto, Miguel. E depois vou te mandar o link também, eu sigo com o Roberto, Miguel, que dirigiu a gente, Vou oh, te mandar, amor filial. Pô, oh, eu, eu quero não ver, não tava sabendo. Manda pra mim, eu quero eu ver. Foi o é. te mandar. E, Francisco, você quer mandar um beijo, um abraço também? Que a é que te ah, tá aqui, ó. Olha, Roseli. Tá você tem Instagram, uma rede social? Tem. Tem? Qual é que você o seu Instagram que vai estar? Grande? É Roseli Nogueira Pinto. Roseli Nogueira. É Araújo. É, Araújo, mas eu um... não sei se eu tô assim, acho que é Roseli Nogueira Araújo. Tá ah, não, Roselipa do Passão. Não, eu sei, é o, tá não, tá eu o Instagram. Tudo bem, é o é... é meu beijo é para toda a população brasileira, esse país que eu adoro, o estado hum. que eu onde eu vou, de que sou criança, filho de Teresina, nascido e criado. Tenho uma honra disso, da minha quente e cheirosa Teresina. Da, da Cajurina. Cajurina. Eu, eu Cajuína, eu né? da Cajuína. Eu saí de lá há 48 anos, né? 48 anos. Eu muito tempo, eu lá, volto, dou, né? Minha mãe tá lá, meus irmãos, sobrinhos, e sobrinhos casados, né? Já com filhos moços, Beijo, sobrinho, rapaz. Eu tô ficando velho também. Tá Olha muito. o cabelo branco aqui, tá vendo? Saiu, você pintou. Não. Não, quero... Mas então, meu beijo, por que o meu beijo é pro povo brasileiro? Esse povo brasileiro é um povo maravilhoso. Rapaz, o brasileiro tem ginga, né? O brasileiro tem carnaval. O brasileiro tem tudo O brasileiro tem a piada pronta. Ninguém tem isso no mundo. O brasileiro tem. O nordestino tem a graça. Nós temos aí dezenas, dezenas e dezenas de nordestinos, nordestino, humorista humor um lá no nordeste. Então, cara, meu beijo vai para todos eles, é. Né? Então temos o paulista, diferente. Né? Nós temos o sul, né? Do Brasil. Então, essa coisa maravilhosa do Brasil, porque cada região Eu falo sempre de um stand-up que eu falava que o Pedro Alves Cabral... Eu sempre falei isso, isso é coisa minha, que o Brasil, o Pedro Alves Cabral, ele escondeu no navio dele, não era um navio, aquela nau pequenininha, ele escondeu pessoas lá para soltar. Porque, cara, você vê o Brasil, em sotaque diferente falando da, mesma, da do mesmo assunto. Por exemplo, é, então, uma senhora bem grande, quase dois metros de altura, aí o gaúcho fala assim, pro filho, barbardante, barbardade, Brilho, tá vendo o tamanho da cara senhora? Ele fala assim, o mesmo mineiro, o mesmo assunto mineiro fala, outra grande rapaz. É a mesma coisa, Ô, trem grande, entendeu? Mulher grande, né? Chega no Nordeste, Oxe, rapaz, diabo grande, rapaz, o diabo enorme. <risos> entendeu? Então, e aí vai, aí vai, cada um tem um sua parte. Isso, são poucas nações do mundo que tem isso. Pouquíssimas, entendeu? O Brasil é completinho, maravilhoso. Então meu beijo para todo o povo brasileiro. Bem. E Francisco, agora vamos fazer uma brincadeira? Eu vou falar uma parada, aí você define ela com o outro, tá bom? Como é que é isso, rapaz? Ó, por exemplo, eu não tenho agilidade mental, não, tô ficando velho. Ó, Por exemplo, sua esposa, você define amor. Ah, depois, sim. Sim. Tá, bom. tá bom, tá bom. Vamos lá então. Francisco. É, cabe aqui pra é quem você parecia. Pra quem? Joga o Diego. Joga o Diego, lindo, maravilhoso. Sua esposa. Linda, vai comigo há 40 anos, lá ah, na toa. Família. família Família é a sua base Amigos Amigos também, e amigos tem tudo Hoje em dia é muito difícil fazer amigos Mas se você é uma pessoa sincera, você vai atrair sinceridade Futuro Futuro, eu também tenho visão de futuro tá entendeu Sempre fazer as coisas que eu gosto, de respeitar os demais Esperança. Muito obrigado por essa entrevista, ó. um prazer, isso aqui é o cara. E a entrevista de hoje, fala uma frase do Pini, a entrevista de hoje. A entrevista de hoje é um, um dia uma, Um prazer com isso, muito boa, muito bem dirigido por você. Israel. Israel é lindo, tá? É ah, jovem. É jovem. O livro dele aí, pô, eu fico Como Você é jovem. A juventude é um sol amanhecendo. Você, ver isso. você não pode estragar a sua juventude. Na juventude que você concretiza, todos os seus objetivos, do mundo, entendeu? Você joga em concreto a Não vai deixar pra quando tiver 50 anos. Se é aceita, assim, não. Então, você é um garoto jovem. Fazer coisas boas, maravilhosas. sempre assim. Obrigado. É assim, é assim. Jovem bonito. Yeah. É, gente. Compartilha essa entrevista pra todo mundo. Divulga o canal. Deixa aquele like. Se não gostar, vocês ficam na rede social. Siga a espelha dele da Rosalina. Que vai estar aqui também na Rosalina. Tá bom? Muito obrigado. E assista o os Jorge. Emissores, Globo, SMT, contato esse maravilhoso aqui ó. vários trabalhos aí. Velas futuras daí 2023 vai vir por tudo. Isso, Com certeza, tô precisando trabalhar, hein? E Francisco, agora a clave final é assim: curtiu, curtiu, curtiu, vai ver se eu tô honrado. Curtiu, curtiu, curtiu, vai ver se eu tô muito obrigado por tudo, foi um prazer. conta sempre comigo. Muito obrigado.